Oi pessoas, hoje eu vou ensinar pra vocês uma, te... uma técnica para concentrar glitter de esmalte Eu aprendi aqui no Youtube, então eu vou deixar os... o link da pessoa que fez o vídeo aqui embaixo E eu vou passar adiante Para fazer isso a gente precisa primeiro, logicamente, de um esmalte de glitter Eu escolhi o Brilho da Sereia, que é um... um paetê azul, verde Para mim isso é um azul esverdeado. Uma borrachinha de cabelo ou, sei lá, um elástico. Eu peguei esse aqui de silicone, que normalmente a gente usa pra prender a trancinha. E como é só pra pôr na boca do esmalte, não precisa ser muito grande, então vai esse mesmo. E uma gase. Pode ser matadura também, mas como gase é o que tem pra hoje, vai gase mesmo. E papel higiênico. Ou papel absorvente, tanto faz. Peguei papel higiênico porque é o que tava mais à mão. Como no vídeo que eu assisti, a menina não usou tesoura. Eu vou usar, porque eu quero inventar moda. Então eu peguei uma tesoura escolar normal. E vamos lá, vamos começar. Como eu quero fazer em três esmaltes, eu vou dividir essa gaze aqui em três partes. Na verdade, em quatro. E uma eu vou deixar pra ver depois se eu consigo fazer no outro esmalte de glitter que eu tenho. E eu vou cortar exatamente aqui nesse desenho, onde ela já vem com os desenhos. Só que pra isso eu preciso das duas mãos, então depois que eu cortar eu volto. Então, agora que eu já cortei os quatro pedaços, eu vou dobrar ele... a oh, minha mãe me chamando. Em quatro partezinhas, porque eu não quero que o paetê saia, eu quero só que saia a base que tem dentro junto com o paetê. Então, dobrei, eu vou fazer isso com os outros e já volto. Agora que eles estão todos dobradinhos, eu vou pegar o meu esmalte e vou abrir. E vou encaixar ele aqui em cima. Ó gente, coloquei aqui em cima e agora eu vou usar esses elastiquinhos pra prender aqui. Então, agora que a gás está presinha na ponta do esmalte, eu vou pegar o nosso papel aqui e eu vou emborcar, ou sei lá, virar as coisas para baixo, como eu preferir, aqui no papel higiênico para a base escorrer. Pode deixar ele apoiado sempre assim, que vai demorar um pouco. Eu dei algumas pressionadas sobre o papel para dar uma acelerada e deixei ele embarcado encostadinho na parede da escrivaninha mesmo pra ele não ficar caindo porque como é muito papel embaixo ele não, não vai ficar paradinho direitinho. É só esperar uns 5 minutinhos cuidando para ver se a base não secou na ponta e se está saindo mesmo e depois é só tirar. Quando estiver pronto eu volto mostrar pra vocês. Como eu não sou a pessoa mais paciente do mundo e eu tô com preguiça de esperar o tempo que tem que esperar eu fico fazendo assim no papel, apertando, aí parece que sai mais, ou sei lá, dá a impressão, pelo menos que sai mais rápido. Aí ó, vira, espera descer bem, pra ver se já saiu bastante base. O meu já saiu toda, então eu terminei, agora eu vou tirar as coisinhas de cima. Então, tá pronto. Lembra aquela camada de base que tava aqui em cima? Mas ela foi toda embora. Eu consegui tirar bastante. E eu acho que vai ficar bom agora. Eu vou pintar as unhas e passar ele. Daí eu mostro pra vocês lá no blog. Eu faço o post bonitinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Um beijo e até o próximo.